Ao longo do ano de 2013, o um funcionário recebeu dois aumentos de salário. Um em maio de 15% e outro em dezembro de 10%. O aumento percentual total de salário que esse funcionário teve em 2013 foi de. E aí, questão de CVM, porque você só usa o CVM quando for aumento e desconto sucessivo e pediu aumento ou desconto que aconteceu, tá legal? pode ser aumento e aumento, pode ser desconto e desconto, pode ser aumento e desconto, tá? Beleza? Então vamos lá, é a CVM, o primeiro aumento foi de 15, mais 15, e o segundo foi um aumento de 10, mais 10, show de bola, mais 15, mais 10, maravilha? Agora o que que eu faço? vou somar continha né cvm continha 15 mais 10 dá 25 mais 25 tudo bem agora ó cvm ó, cvm continha já foi o V é volta uma casa tu vem aqui no número e volta uma casa para de digitar para de fazer o que você tá fazendo e vem comigo volta uma casa aqui vai ficar mais um e-mail eu sei que tu não gosta de número com vírgula, mas se você voltar uma casa, ela fica ali entre 1 um e 5, então fica 1,5. Um não vai fazer voodoo e botar um ali, pelo amor de Deus, hein? Eu vou orar por você se você fizer isso. Quem é da família MPP não faz, ainda mais quem é do grupo dos 5%. Agora o M, né? o V já foi, agora o M multiplica. 1,5 um vezes 1 um dá mais 1,5, um sem problema. Cara, sobrou 25, com 1,5, um faz a continha que dá o resultado. Eu tenho 25 reais e compro 1,50 de aula, eu tenho 25 reais de bala. Eu compro 1,50 de bala, fiquei com quanto? 26,50, acabou. Então isso daí dá 26,5%. Como no final deu mais, significa que é um aumento, Beleza?